Olá! Desejo-lhe boas-vindas ao curso online Calmamente. Antes de tudo, eu quero agradecer a confiança e parabenizar a sua iniciativa em proteger sua saúde mental, afastando estresse, ansiedade e depressão do seu trabalho e da sua vida. Nesta série de vídeos, eu vou te ensinar como ter mais produtividade e menos estresse aprendendo a proteger sua mente e preservar a saúde mental no trabalho e na vida. Eu sou Gilberto Sulba, consultor Vida Magni e organizei esse curso reunindo a essência de diversas palestras presenciais que ministrei em algumas empresas que investem em qualidade de vida no trabalho. Não sei se você sabe, mas recuperar a saúde mental no Brasil custa muito caro. Quando surge algum transtorno mental, a pessoa acaba gastando rios de dinheiro em medicamentos e décadas de vida em tratamentos e terapias. E a porta de entrada de todos esses problemas é o estresse. E esse curso rápido pode ajudar você a evitar tudo isso. Portanto, valorize e aproveite muito bem esse conteúdo gratuito. Ele foi feito com carinho para ajudar você. Caso você queira partir para os nossos conteúdos mais avançados, mais condensados, mais organizados, resumidos, direto ao ponto, a gente tem cursos pagos e serviços mais customizados e personalizados para você. Nos próximos 7 dias, você vai receber em seu e-mail 7 aulas inéditas. Uma nova aula a cada dia. Talvez você receba também algum link para conhecer nossos produtos. Eu te peço uma coisa. Não compre nada agora. Espere acabar esse curso gratuito. Porque eu estou preparando uma surpresa bem legal que eu vou te entregar no oitavo dia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É isso. Te peço agora 12 minutos de foco. Pegue papel e caneta, desligue o celular, feche as outras abas do navegador e faça esses 12 minutos valerem a pena na sua vida. Boa aula! Então, gente, a ideia é falar um pouco sobre saúde mental no trabalho e na vida. É A pergunta que eu me fiz para tentar responder isso é como ter saúde mental né, no trabalho e na vida. E a resposta me pareceu bem simples. É só reduzir o nível de estresse, ansiedade e depressão. Fechou, Tá resolvido, tá respondida a pergunta Só que para reduzir isso também tem um, uma série de implicações né? Isso me levou a outra pergunta uh, Para a gente refletir junto, porque diante de um mesmo estímulo, de um mesmo evento, de uma mesma situação Uma pessoa fica estressada, ansiosa, triste, deprimida e a outra não O que, que muda? Essa diferença, se a gente conseguir achar um, um, um ponto essencial, aí, talvez a gente ache a grande chave, a grande virada que a gente precisa dar para lidar melhor com esses estímulos, com esses eventos, com tudo o que acontece com a gente, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais saudável em termos mentais. Então é em cima disso que eu pretendo trabalhar um pouco hoje, conversar um pouco sobre, com você sobre, sobre isso. né? Só antes eu quero apresentar um pouco a empresa e me apresentar para vocês me conhecerem. Acho que a maioria aqui ninguém me conhece ainda. Então a empresa a Vida Magna é uma empresa de treinamento e consultoria, a gente trabalha com treinamentos, cursos, palestras e, e consultoria na, entra parte de qualidade de vida no trabalho. Né? O nosso foco é desenvolvimento humano para empreender com sucesso e qualidade de vida e a forma como a gente faz isso, a gente procura cultivar novas formas de pensar e agir baseado em propósito e valores. E é um pouco disso que a gente quer trazer uma outra visão, um outro ponto de vista, uma outra ótica sobre várias coisas da nossa vida. Em cima disso que a gente trabalha nesse processo de treinamento. Aqui são alguns clientes que a gente atende. E aqui eu falo um pouco de mim, saber de onde é que eu venho, né? Minha paixão, minha grande paixão que eu gosto de fazer é estudar filosofia antiga, os sábios da antiguidade, adoro isso. E aprendi muito sobre desenvolvimento humano através disso, desses estudos. Faço isso há, sei lá, uns 15 anos já. E eu acabei me tornando especialista em ajudar empreendedores a viver com mais propósito e qualidade de vida ajudando ele as pessoas a explorar essas grandes questões da vida, essas grandes questões humanas, dentro de um contexto pessoal e profissional. Isso dá uma ótica diferente em relação à vida, ajuda a ampliar a consciência. E aí Einstein falava, a mente que se abre é igual a um paraquedas, não volta a ser a mesma nunca. A gente tenta fazer isso, em alguma medida. E a minha experiência, eu sou empreendedor, sou professor de filosofia antiga, sou instrutor de artes marciais, e tenho capacitação em coach, vendas, liderança e produtividade. Então, tem bastante curso por aí. Eu trouxe algumas fotos aqui para provar que nem tudo é mentira. Não, não é eu comecei com consultoria para uma empresa de treinamentos. Durante 10 anos eu fiquei dando consultoria para eles. Eu dava treinamento na empresa lá. Eles tinham uma empresa, eles vendiam os cursos eu e eu lá dava os cursos. Depois eu fui convidado a assumir a gestão da empresa. Eu fui gerente da empresa durante 2, 3 anos, não me lembro. Depois eu saí de lá e abri minha própria empresa. Comecei a tocar meu negócio. Então eu formei muita gente lá, muito, muito, muito curso até 10, 10 anos dando curso, dá é bastante gente, tá? Então eu tenho bastante experiência em trabalhar com as pessoas, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Alguns cursos que eu fiz aqui, destacar aqui, eu sou membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, homologado no BMC. O BMC é o Behavioral Canvas, é um, é um modelo neurocientífico para gerenciar as emoções. Depois se aplica isso em neurovendas, neuroliderança, neurogestão e um monte de neuro coisa aí. análise comportamental, produtividade, qualidade de vida no trabalho, mindfulness, e treinamento não falta. Estou sempre estudando, gosto muito disso e eu me aprimoro. Aqui o pessoal que eu gosto de estudar na filosofia, os socráticos, também no Oriente, Confúcio, Egito, China. É, essa turma eu gosto bastante. E podemos falar três dias sobre isso que não acaba o assunto. <risos> Aqui eu tra... é quando eu atuo como professor de filosofia, e instrutor de artes marciais. Então eu treino artes marciais desde a época que eu tinha cabelo. Está <risos> <risos> ali a foto que não me, <risos> não me deixa mentir. <risos> então vamos voltar à nossa pergunta aqui. Estresse, uh, ansiedade e depressão, isso afeta a gente de diferentes maneiras, afeta todo mundo. né? No trabalho, uh, as pessoas, por exemplo, afetam direta, diretamente a, sa... a saúde, e, principalmente, muda a nossa atitude, o nosso comportamento. E, através dessa mudança de atitude e comportamento, todos os nossos resultados decaem e, naturalmente, ou inevitavelmente, eu até diria, leva a pessoa ao fracasso. Então, isso é um motivo importante para a gente estudar e trabalhar esse tema, né? entender um pouco mais sobre isso. Nas empresas, produz conflito, eh, provoca acidentes, eh, pessoas estressadas, ansiosas, é mais fácil ela produzir um acidente, né? E comete muitos erros, leva muitos erros causa prejuízo, ou seja, compromete diretamente o lucro, o resultado das empresas. E na sociedade é causa de violência e compromete a previdência, privada, a previdência pública e a saúde pública. Agora eu só quero trazer alguns, alguns estudos aqui, se como está isso no Brasil, principalmente no Brasil, né, que são alguns estudos da, da OMS. Então eles falam que 90% da população mundial tem problema de estresse, é atingida pelo estresse, um dado da OMS. O estresse não é considerado doença pela OMS, mas ele é responsável por 70% das visitas aos médicos. Então eu diria que ele é a porta de entrada dos problemas, começa com um simples estresse. A gente acha que é normal... Às vezes tem até um pouco de status de estresse, que a pessoa que é um pouco estressada, ela tem, sei lá, é uma pessoa que tem uma hierarquia alta, tem cargo, tem preocupações, tem responsabilidades, e às vezes a gente associa isso ao status e acha até normal e é até um pouco bom ter estresse. Tá? Não vamos falar diretamente do estresse, também tem dois tipos de estresse, positivo e o negativo, mas a gente está falando aqui do, do negativo, né, que compromete a nossa saúde. Um outro estudo também da ISMA fala que o Brasil é o segundo colocado em nível de estresse no mundo. Só perde para o Japão. O Japão está em primeiro lugar. E a síndrome de Brunau, ela atinge 3 a cada 10 trabalhadores brasileiros. Ou seja, temos 20 pessoas aqui. A estatística diz que dois podem ter síndrome de Burnout, Que é o excesso de... é o estresse causado pelo trabalho, né? Decorrente do trabalho. Estão <risos> se olhando ver quem vai ser. <risos> a fonte é da ISMA, né? E uma outra pesquisa da previdência social mostra que os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento no trabalho. Só isso aí gera um motivo para a gente dar um pouco de atenção para isso, né? Agora ainda tem mais ansiedade. Aqui também são dados da, da OMS. Cresceu 15% nos últimos anos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estamos em primeiro lugar no ranking mundial. 18 milhões de brasileiros... Uh, tem a síndrome, tem a, algum, algum tipo de transtorno de ansiedade, são seis tipos catalogados E isso é uh, registrado como tratamento médico né uh, Atinge lá quase 4% da população mundial E 24% dos brasileiros tem alguns, alguns sintomas dos transtornos de ansiedade Aqui já é gente tratando doenças tá? e aqui é pessoal com, no caminho Então é bastante gente, né pessoal? Pega transforma, eu não fiz a conta aqui, mas aqui dá 18 milhões, aqui deve dar o quê? uns 30, 40 milhões, é muita gente, de brasileiros. É outra coisa que também está se tornando normal, né? E a depressão também, eles trazem alguns dados interessantes, cresceu mais do que a ansiedade. O Brasil está em quinto colocado, aí são os campeões, aí, Ucrânia, Estônia, Estados Unidos e Austrália. E o Brasil está aí, está pertinho também, né? Mas já atinge é, 11 milhões de brasileiros. É a doença que mais contribui com a capacidade no mundo. Isso aqui são tudo da, da OMS, né? Afeta quase meio por cento da população mundial. É a principal causa de morte por suicídio. As estatísticas eles falam que hoje está em torno de 800 mil suicídios por ano, a nível mundial. E, e o suicídio já é entre as 20 maiores causas de morte no, no mundo. Então, está se tornando algo grave. Só para a gente entender a dimensão do problema e também despertar um pouco para a gente cuidar da nossa saúde mental. Esse é o principal objetivo de... Às vezes tem que se assustar um pouquinho para levar a sério, né? Então vamos voltar para nossa pergunta. Por que uma pessoa diante de um estímulo, uma fica estressada, ansiosa, triste, deprimida e outra não? A gente pode responder isso de várias maneiras, cada um aqui pode colocar coisas muito inteligentes sobre isso. Se a gente abrir para pergunta, eu sei que isso vai acontecer, já, já fiz isso, e sempre vem umas colocações muito legais. Eu tento ir buscando a causa, o que está por detrás de várias coisas, e eu cheguei nisso. A interpretação do que acontece. Aí talvez está o grande diferencial, porque algo acontece, a gente interpreta uh, isso que aconteceu. Às vezes, se algo não é nem um evento externo, pode ser um evento mental. De repente, a gente está lá brigando, xingando com alguém indignado e não aconteceu nada. Aconteceu só na nossa mente. A gente se envolveu com nossos pensamentos, aqueles pensamentos ganharam uma dimensão maior, porque a gente interpretou aquilo como uma realidade, como uma verdade absoluta. Mas a gente estava só pensando. E talvez se a gente aprender a lidar um pouco melhor com os nossos pensamentos, a gente talvez consiga ter um pouco mais de controle sobre a nossa saúde mental, uh, porque a grande diferença está na interpretação desses estímulos. Cada um interpreta de uma maneira diferente o que acontece consigo com a sua vida. Então vamos entender um pouquinho como acontece essa interpretação. Rapidamente falando aqui, ó, existe um estímulo. Estímulo, estou chamando de estímulo tudo que chega até você, certo? Tudo que chega até você chega aqui, chega por meio dos cinco sentidos. Se você olhar para a sua vida, tudo que você sabe, que você aprendeu, você aprendeu através dos cinco sentidos, que você conhece e chegou por aí. Então, os estímulos chegam por aí. Você processa esses, essas informações, interpreta essa mensagem que vem através dos sentidos e responde de acordo à interpretação e não de acordo ao fato. E aí que está o grande problema. E é muito simples a gente perceber isso, por exemplo, se dá um acidente numa esquina, um estouro, mas cai um poste, sei lá o quê vem três pessoas contar o que aconteceu, três pessoas que viram. Você pega elas separadas e ouve a história, parece que cada um está contando um evento diferente. Parece que está contando uma história diferente. Porque cada um vai colocar a sua interpretação sobre o que aconteceu. Assim começa a fofoca, por exemplo. Cada um coloca uma coisa e vai colocando mais uma coisinha. Quando vê aquela brincadeira do telefone sem fio também... Então a gente vai sempre colocando o que a gente entende do negócio, não o que aconteceu de fato, te dá a nossa, o nosso colorido lá. E a gente faz isso com a gente mesmo. A gente enxerga algo, entende algo e, e dá a nossa interpretação para aquilo ali. E aquilo se torna uma verdade absoluta. Não interessa mais o que aconteceu, sim como a gente entendeu o que aconteceu. É umas distorções cognitivas que a gente comete com a gente mesmo, tá? Então nesse processo de interpretação, como vem a resposta? Como se dá essa resposta a esse estímulo? Ela vem através de pensamentos que ele que é, ele é o, começa com um pensamento, esse pensamento ele se conecta a uma emoção, que essa emoção é, amplia o pensamento. E isso estrutura a nossa atitude. Se você olhar para as nossas atitudes, o que está por detrás das nossas atitudes é um conjunto de pensamentos e emoções. Ali está uma atitude. Opa! Ah. E depois o resultado disso se expressa através de comportamentos e ah, ações Então mudar comportamento é muito difícil Eu diria até que é praticamente impossível Porque o comportamento é um resultado Você tem que entrar para dentro de você E começar a olhar primeiro as suas atitudes Da onde vêm essas atitudes, quais as emoções e quais os pensamentos que estão por detrás disso E a partir daí você começa a trabalhar para a mudança de comportamento É muito mais profundo o negócio do que parece qual é o erro que acontece, essa interpretação, o que, que acontece? Existem interferências que comprometem a nossa interpretação e a gente interpreta errado, que é justamente aí que está o problema. E existem habilidades psicológicas que podem nos ajudar a interpretar corretamente esses estímulos. Bem, esse vídeo já está ficando longo demais, por isso vamos continuar amanhã. Você recebeu um ponto de reflexão bem importante. Procure observar esse jogo de pensamentos, sentimentos e atitudes acontecendo dentro de você. Você sabe que para ganhar um jogo, seja ele qual for, é preciso saber jogar. Os craques, os campeões, nascem do treino e não da sorte. No próximo vídeo, vamos falar sobre a mente, o grande intérprete. Eu vou te apresentar uma visão da sabedoria antiga sobre a mente humana e uma perspectiva da ciência moderna. Você vai aprender os três modos comportamentais da mente e vai entender a grande falha dos sistemas de programação mental que a gente encontra por aí. Você vai descobrir o superpoder da mente sã e como cultivá-lo. Você receberá as próximas aulas em seu e-mail. Caso ainda não tenha se cadastrado, clique no botão e cadastre para receber todas as aulas gratuitas do curso Calmamente. Agora eu te peço uma coisa, eu preciso saber se você está aí, se está acompanhando Calmamente. Por isso eu te peço que deixe seu comentário sobre o que você achou dessa aula. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, escreva nos comentários. Eu vou me esforçar para responder todas elas. Vamos juntos, que tem muito mais pela frente. Um forte abraço. Nos vemos amanhã.